E agora sim, vamos falar do método da bissecção. O que é o método da bissecção? É um tipo de método que a gente chama método iterativo de confinamento. Ou seja, nós vamos iterar, nós vamos fazer uma primeira aproximação, fazer uma série de operações, obter uma nova aproximação, usar essa nova aproximação como ponto inicial, novo do nosso problema, fazer de novo essa série de operações, obter uma próxima, e o que a gente espera é que, então, essa, essa, essa série de iterações nos leve a valores cada vez mais próximos da solução da, do nosso problema. De confinamento, por quê? Porque a gente vai começar a cercar, a diminuir o, o, a, a faixa de possíveis valores da nossa solução. Para ficar mais claro... Espero agora que a gente vai explicar em mais detalhes o método em si. Ok? Ele se, esse método se baseia no fato de que quando eu estou perto, quando eu estou na, é, quando eu olho na região uh, um pouquinho, um pouquinho à frente, um pouquinho atrás da minha da minha solução real, ou seja, né, do meu x que é a raiz da minha da minha equação, a minha função muda, vai mudar de sinal. Se eu, andar, se eu andar um pouquinho para frente ou andar um pouquinho para trás da raiz exata da, do meu problema. Para ilustrar para vocês, então eu, eu tenho aqui uma certa função, ok? Esse, esse ponto aqui é a solução que eu estou chamando de xr, de x real x, ou x verdadeiro. Tá? X exato, não tem problema. Okay? E vamos pegar, então, agora, meu xr e olhar na vizinhança dele. Eu vou olhar um pouquinho para trás, ou seja, né, vou mover de um y para trás, um número, um, um número bem pequeno para trás, e vou olhar um, um, um, um, o mesmo tanto para frente. Okay? Se eu olhar um pouquinho para trás, eu vejo que o sinal da minha função é negativo, para a esquerda da, da, da, do x, que é a raiz do, da, da minha equação, e para a direita, ele é maior do que zero. Isso vai valer para qualquer função que cruze o gráfico ali. Tá? É, se eu pegar uma função que agora a derivada dela seja negativa, esse cara daqui é o meu xr, se eu olhar um pouquinho para um a um esquerda, né? ou seja, se eu, se eu me mover de um epsilon de um negativo em relação ao xr, eu tenho que minha função agora tem, tem sinal maior do que zero, mas se eu me mover de um ε positivo, eu vou ter que minha função tem sinal negativo agora. Isso sempre vai acontecer na vizinhança de uma função quando ela cruza o eixo quando ela quando ela é, quando, é, quando ela é a, a, a solução a raiz da, da, da minha equação ok então o que, que eu posso ver se eu tenho a é, na, se eu pegar a vizinhança de, de xr então a função calculada em xr menos y, vezes a função calculada em xr mais y é menor do que zero e isso daqui nós vamos nós vamos usar como base para o nosso algoritmo do, do método da bisseção. Qual que é o algoritmo do método? O algoritmo do método é o seguinte. Primeiro, você faz um gráfico da função para você determinar uma primeira aproximação para a raiz da, da, da tua equação, ok? que a gente vai chamar de x. Então, xr é a solução exata e x eu vou chamar... A, simplesmente como uma aproximação numérica para a minha, minha solução. Okay? Você pode fazer esse tipo de gráfico ou na mão, ou usando um, um programa gráfico qualquer. Eu gosto de usar o GeoGebra online. Então, digamos que eu tenha aqui uma função parecida com a que, eu, com a, que a gente já viu. O que, que a gente faz em seguida? A gente escolhe dois valores de A. Dois valores de, de, do, no eixo x. Um que a gente vai chamar de a, e aí a gente escolhe f de a menor, é, é a tal que f de a seja menor do que zero, e a gente escolhe um segundo valor b tal que f de b seja maior do que zero. Ou seja, f calculada em x igual a, a é menor do que zero, f calculada em x igual a b é maior do que zero. E a primeira aproximação que a gente usa para a nossa, nossa solução, é dizer que ela, ela é o ponto médio entre, entre, entre esses valores A e B que a gente escolheu. Então, o que, que é isso graficamente? Eu pego aqui meus valores A e B e escolho meu, a primeira aproximação numérica para a solução, para a raiz da equação, como ponto médio entre A e B. se você Dependendo de como você escolhe, esse cara vai até cair... Não muito longe do, da solução real. Mas, enfim. Depois eu escolho um critério de parada. Lembra que a gente, quando a gente viu critérios de parada, a gente viu vários ali, né? e a gente precisava de um critério de parada, por quê? Porque a gente nunca vai obter, numericamente, a solução exata. Do, do nosso problema. Até porque nós temos um problema, lembra, né? De um número finito de bits para representar a minha função, para representar os nossos números ali. Então a gente nunca vai ter a solução exata. Nós vamos ter erros acumulando, nós vamos ter erro de representação. Então, não tem jeito. Nós vamos ter que escolher um critério de parada, e o que é esse critério de parada? Quando a minha, a minha solução estiver próximo bastante, da, solu do, do, da minha solução real, que eu não conheço. Então, a gente muitas vezes vai usar, é, por exemplo, a o, o erro aproximado relativo. Quando, se a gente escolher usar o erro aproximado relativo, a gente diz, olha, o erro aproximado relativo é menor do que tanto, eu estou satisfeito. Pode parar o cálculo por aí. Feito isso. Então, agora a gente calcula a função no ponto x que é a minha primeira aproximação numérica e calcula em b a minha função e multiplica a função calculada em x por pela função calculada em b se esse número for maior do que zero quer dizer que a raiz vai estar para a esquerda de x a, a, o valor real o valor exato vai estar à esquerda da minha primeira aproximação então o que que eu faço eu coloco o valor de x Nessa variável B que eu, que eu, que eu tenho aqui. O né? meu novo B, nesse caso, meu novo B vai, vai ser a minha, próxima, a minha própria aproximação. Caso contrário, se não for maior do que zero, é menor do que zero ou igual, mas igual é muito difícil. Então a gente esquece o caso de, de, de igual a zero. A gente pega o caso de f calculada em x vezes f calculada no ponto b, se ela não é maior do que zero é menor do que zero, se ela se se esse é o caso, então a minha a minha raiz a minha raiz exata vai estar à direita desse cara daqui. Eu vou fazer umas iterações aqui desse desse algoritmo, vocês vão ver o que isso quer dizer. Se esse for o caso f de x vezes f de b for menor do que zero, então o meu a recebe uh, o valor de x. E aí agora, né, uma vez feito isso, eu tenho que recalcular a minha próxima aproximação para a raiz do, do, do meu, do meu, da, da minha equação. E nesse caso daqui, então, né, para a gente ver que agora eu passei b para cá, né? B, é, b recebeu o valor de x agora b tem está aqui quem é a minha quem é a minha próxima aproximação de novo é o ponto médio entre a e b então ponto médio o novo ponto médio entre a e b que é a minha nova aproximação vai ser esse aqui ok e nesse ponto eu já eu já olho e vejo se a minha e vejo se a minha solução satisfaz, minha solução aproximada, satisfaz o meu critério de parada. Okay? Se ele não for, se ele não satisfizer o critério de parada, então a gente vai repetir os passos 4 e 5 até que x satisfaça esse nosso critério. Aqui eu estou achando um pouco longe, então eu vou fazer pelo menos mais uma iteração aqui. Né? Vejo, se f de x vezes f de b, se f de x vezes f de b é maior ou menor do que zero. Nesse caso aqui, é menor do que zero. Tá? Então, sendo menor do que zero, quer dizer que a raiz exata vai estar à direita da minha aproximação atual. E isso quer dizer, então, que agora meu x vai receber o a, e quem vai ser a minha próxima aproximação? O ponto médio entre A e B. Então agora, né, o, a minha aproximação está aqui. Nota que ela se moveu muito mais próximo agora da, da solução exata. Ok? E você pode continuar esse processo até que, até que o seu critério de parada seja satisfeito. Cada repetição dessas. De, de, desses itens 4, 5 e 6 do algoritmo, é o que a gente chama de uma iteração. Sem o N, não é uma interação, é uma iteração. Tá? É, quando é que a gente interrompe as nossas iterações, então? A gente tem que primeiro né, escolher um, um, um critério e para raízes de funções aparece um outro critério de parada que a gente não viu antes, porque esse é muito específico, ao menos me parece ser muito específico, a, ao, ao problema de calcular raízes de, de equações, né que é o que a gente chama de tolerância no valor da função para o valor aproximado de x. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, para esse tipo de problema, a gente sabe qual é o valor exato da função quando a, gente, quando a gente chega ao valor exato da, da, da raiz. Calculando a função com o valor da raiz, ela vai ser zero. Ou seja, né, à medida que minha, minhas aproximações tenderem cada vez mais ao valor, a raiz exata, a minha função vai tender a zero. Ok? Então, o que, que é a tolerância no valor da função, é a gente pegar o valor absoluto da função exata da função calculada com a raiz exata, menos a função com a raiz aproximada, mas a função com a raiz exata é zero, e zero menos f de x é o próprio f de x, e se esse f de x for, se agora meu f com a solução aproximada for bem pequenininho, eu posso chamar, chamar ele de um número delta, que é o que a gente usa muitas vezes, é né? ou delta para números bastante pequenos, e, zero, e módulo de zero menos delta é módulo de delta mesmo. Okay? Então essa é a tolerância no valor da função. É um critério que eu particularmente gosto bastante. É, bom, esse, pro, esse método obviamente não é, não é perfeito, como nenhum método numérico realmente é, alguns são muito bons, alguns são bonzinhos, mas é, todo método tem seus problemas. Esse, esse método tem um, tem um problema que ele não vai convergir em pelo menos duas condições. A primeira delas é se a, a, a função não cruzar o eixo x, e aí é óbvio. Né? Aí a minha função não tem raízes reais. Lembra que... Isso pode acontecer com funções polinomiais de grau par, 2, 4, 6, existem equações quadráticas que não têm raízes reais, por exemplo. Mas com grau ímpar você sempre vai ter uma solução. Então, para polinômio de grau ímpar, né, você vai ter pelo menos uma solução ali para a qual o método, vai, o método vai convergir. Outro problema que vai acontecer que vai acontecer de, com o método é que ele não vai convergir, ou seja, né, eu nunca vou chegar num valor próximo de um valor limite se se a raiz do, do, do meu polinômio se a, se a raiz do meu do, do meu polinômio for zero, porque a minha função só tangencia o eixo do x. Né? Então, para ilustrar isso daqui, a raiz ser zero pelo fato de f de x apenas tangenciar o eixo do x você pode pensar numa função desse jeito, ou você pode pensar numa função desse jeito. Nota que, à medida que se eu parto daqui, à medida que eu vou chegando a, à medida que eu, que eu, que eu, vou, que eu venho vindo para cá, né, se eu pego um A e um B aqui. Se eu pego um, um, um B aqui e um A aqui. Ok? O ponto médio está aqui. Né? Meu novo intervalo vai ser isso daqui, e, aí, e agora eu posso cair num ponto aqui que depois eu vou eu vou para sempre para esse lado aqui. Okay? Então o, a, a, o método ele é robusto, mas a convergência dele é a mais lenta de todos os métodos que a gente vai ver. Ou seja, né? quando a gente estiver começando a chegar próximo da. Da, da, da solução exata, uma aproximação decente para a solução exata, a gente vai ver que as novas aproximações vão vão, chegar, vão, vão continuar chegando perto, mas vai muito devagar, vai precisar, de, de, de muito, vai precisar em geral, de muitos, muito mais passos do que os outros métodos que a gente vai ver. Ok? Então, para método da bissecção é isso. Na próxima videoaula a gente vai ver o método regula-false.